Saudações povo, eu sou o Mr. Bunny e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, o negócio é o seguinte, hoje o vídeo, como vocês estão vendo, é algo diferente que eu não costumo trazer por aqui, mas ser é uma gameplay um pouco mais simples, uma gameplay pra gente dar uma analisada nesse jogo que parece ser maneirinho. E antes de mais nada, eu queria dizer que o vídeo de hoje é patrocinado pelo Envil Vault Breakers, ou oh, yeah, Become a Legend. Já fazia um bom tempo que a gente não tinha um vídeo patrocinado por aqui no canal, fico muito feliz que isso tenha acontecido, então eu peço muito a ajuda de vocês, deixando seu likezinho e comentário aí, Pra gente mostrar pros caras que a gente é bom Inclusive, pessoal, eu esqueci de mencionar Mas o link pra caso você se interesse pelo jogo Tá aí embaixo na descrição desse vídeo Pra você clicar e se deliciar Nesse jogo maravilhoso Agora, sinceramente, eu tô bem curioso pra ver como é que é esse jogo Não faço ideia de como é que seja, eu só vi imagens na Steam e tudo mais Se for maneiro, ó, oh, se for maneiro Se pá, eu trago de novo Pelo menos em live, não sei lembra que o jogo tá em acesso antecipado Então vamos dar aquela olhadoca, né, o bagulho o bagulho é bonito o bagulho... Olha aí, olha aí os gráficos, aí, mano Vambora, vai, gameplay Ai meu Deus, velho, que susto! Oh! É de terror o jogo? O historinha que pensava vaults, que contêm energia energy e tecnologia que were unknown para mankind. Acquiring não planets. é bonito o jogo, velho. Quer dizer, cutscene, né? Mas até agora tá bem bonito. Lembrando é que ele tá em Early Access, né? Ele não é um... Ele é um jogo novo, né? Pô, e o Nipe dos caras, velho? Foda demais, foda demais. E olha lá, a Lince do Fortnite, mano, não é igualzinha? Nossa, eu me senti muito aqueles, aqueles memes do... Oh, o cara do Fortnite! Mas é muito igual. Ué, É, vocês têm que concordar é comigo. Que isso? Muito louco, muito louco. Hum, pela movimentação, eu, eu acho que era melhor eu ter usado um controle, mas... É beleza. O que, que é isso? Ah, eu vi esse iconezinho aqui, achei que fosse uma picareta, velho. Já ia sair material. Tá, então, eu, eu, espera, deixa, deixa eu... Ó, o espaço eu dou um dashzinho. O quê? O que eu dou... Tá porra! E Eu... eu, eu eu taco minas minas eu imagino que sejam minas eu posso eu posso tirar elas daqui porque assim eu, eu... acho que eu gastei todas né ok o botão esquerdo eu dou os tirão ah e... os bagulhos explodem depois de um tempo anotar isso mentalmente Mr. Bonnie botão direito eu dou o facadão que tem cooldown e é isso embora olá moça gostosa Calma lá, calma lá. Oh, oh, isso aqui é um passo de batalha, velho. Na moral, imagino que cada um seja um dinheirinho diferente. Oh, tem skin o bagulho, tem skin o bagulho. Ah, eu não vou ficar me prendendo nisso por enquanto. Mas vamos lá, olha só, olha só. Dados. Olha oh, oh, isso aqui de novo. Cara, como eu acabei de começar, eu imagino que eu não vou ter nada, né? Oh, oh, tem. oh tem como a gente fortalecer as habilidades também e tudo mais. Cada, cada guerreiro tem um... Cada... cada robô, sei lá, tem um uma skill set diferente, isso é muito louco, beleza hum, árvore de skills, beleza operário de brinquedo Ai, ah, que bonitinho, cão do cão do poder, velho mosquinha ricaço cão de ouro, maneiro, maneiro, maneiro e breaker, Accessing breaker, ah system. tá, breaker são os carinhas que a gente tem pra gente matar alienígena cadê a Lince, aqui a Lince olha aí mano, igualzinho, velho Formosa também, viu? Igual ali você queria falar não Mano, por que isso aqui me lembrou a roupa do Evangelion? Vambora então, né rapaziada? A gente só tem esse aqui mesmo, Explorando. vambora Explorando. Hum, Galáxia Xerni, Xerni Galáxia onde foram deletados fracos níveis... Deletados? Não, detectados Fracos níveis de energia das arcas Os inimigos não são fortes e indicam a direção de que o vedera... Dicção A galáxia é composta por cinco planetas e a catar... Gente, não sei mais ler Caracterizada pela sua curta jurada... Mano, o que tá... Gente, o que, que tá acontecendo comigo? Curta duração de jogo. Contém artefatos comuns de grau 1 a 2. Máximo 2 jogadores. O bagulho é multiplayer, velho. Vamos lá, começar agora sozinho mesmo. Não tenho amigos. Vamos lá, isso daqui devem ser os estágios do nível. Starting planet exploration. Caraca, mano. Beleza, o jogo é bonito, velho. Eu não tava esperando isso não, mano. Tá, esses barril aqui tem cara de ser explosivo. Ai... Claro que é explosivo, mano. Todo barril, assim... Eita, eita. Toma lá. Ai, ai, ai, tô tomando... Tô meio hitzinho. Ó, os bichos são fracos, beleza. Ô, ô, ô. Toma! Toma, vacilão. Beleza, tranquilo, tranquilo. Meu Deus, o jogo é, já é uma loucura, assim, no começo, né? Tipo, eu nem andei direito, já apareceu 300 alienígenas, velho. Os, os, os caranguejos, mano. Spacebar... Ah, não, Spacebar é dash, eu achei que era... Calma, calma, Bonnie, calma. Eu achei que era um hit. Olha a música. Que isso? Ah, não, gente. Vocês queiram me perdoar, mano. Mas eu vou ter que dar um jeito de aumentar essa música aqui, véi. Pelo amor de Deus! Eu sou do rock, rapaziada. Vocês sabem disso, né? Vamos lá, quebra o negócio. O que será que eu tô pegando aqui? Será que é o dinheirinho básico? Não sei se isso aqui... Vou pegar mais, mano. Não quero nem saber, velho. Vai que eu consigo comprar aquela lince maneira lá. Tá, ah, ok. Aqui temos o um monolito. Abrir. Dispositivo de fortalecimento de armadura. Oh! Vai ser isso daqui, mano. Eu quero dano. Não quero nem saber. Ok. Ai, meu Deus. O bicho peida. O bicho peida. O bicho peida, repito. Ai, o barulho dessa porra, mano. Mano, é um carrapato. É igual... Ah... Isso é meio nojento, mano. Isso é meio nojento. Coisa horrorosa. Eu não, quero, eu não quero nem saber o que acontece se eu chegar perto dele. Ai! Ai, ele solta os carrapatos! Ah, velho. Caralho, que bagulho grotesco, velho. Vamos lá, deixa, deixa eu testar o meu... Que? Ah, tá. Ele, ele não atira onde eu mirei. Ele atira pelo pelo mapa inteiro. Olha essa música, velho! Vou até ficar brabinho aqui, ó. Calma aí. Tô brabinho agora. Morra, cuspidor de carrapatos, imediatamente. Obrigado, obrigado. Tá, certo, vamos lá. abrir O que, que tem aqui? Pente de munição recupera Caramba, mas toda hora tem um negócio pra upar alguma coisa. Ah, ok. A gente gasta os créditozinhos que a gente compra. E gasta esses créditozinhos pra comprar essas paradas. Isso é tipo uma lojinha de upgrade, tá ligado? Ai, meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus! Morram, morram, morram. Caraca, eu tomei muito dano a impressão minha. Calma aí, olha isso, velho. Que que é isso, mano? O bicho tem laser. Eu tô esquecendo de usar minhas minas terrestres, velho. Eu tenho que começar a prestar atenção nisso. Tá, ou oh, aqui vai ser um tower defense, eu acho, hein? Vamos lá. Ai, meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Deixa eu botar umas minas aqui. Vou botar umas minazinhas, né? Pra... pra. garantir que. Ai, que vai ficar tudo bem. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, calma, bota aqui também, bota aqui. Ai, beleza. Ô, oh, oh, oh, oh. Calmou, calmou botar a mina pra cá também, é boa E pra cá também Ah, tá, já terminei o negócio, eu tava colocando mina à toa Olha, rifle padrão Eu juro que eu li rifle patrão Tá, eu não sei se ele é melhor que o meu, mas peguei Nossa, eu acho que é, hein Eu acho que é pela cor, tipo, raridade Eu acho que é pra cá, né Ai, meu Deus É o rock, é o rock Eita, meu Deus, eita, meu Deus, eita, meu Deus Meu Deus, meu Deus, é o um macaco Calma, calmou, calmou, calmou, calmou, calmou, calmou, calmou, calmou. Tudo bem, tudo bem. Meu Deus, olha isso, tanto de coisa na tela, velho. O cara tá fazendo buraco de lava. Calma, calma, calma, macaco, calma, gorila. Morram. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, calma, gorila, calma. Tudo bem, matamos gorila, matamos gorila? Acho que sim. Ou eu tenho que ficar aqui para ativar a torre de defesa, velho, beleza. Calmou, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Beleza, beleza, deu bom, deu bom. Oh yeah! Calma, exploração do planeta concluída, partindo em breve para o próximo planeta Vambora, mano, não vou, não vou parar por aqui não, velho. Vamos lá, nível 2, let's Starting go Ó, oh, caraca, mano, é bonitaço esse jogo, velho. Tá, vamos lá, abri. Putz, gastei todo meu dinheiro, velho. podia comprar arma Será que eu tô com a mesma arma de antes? Ah, aqui, ó, aqui embaixo tá os bagulho, ó, não sei É, é ó, o... aqui são os bagulhinhos que eu comprei antes Tab. Aí ó, meu riff tá aqui Legal, olha aí todos os status Vamos lá, e aí? F, pronto para combate Eita, Katsune, Katsune Dança exuberante do veneno, rainha centopeia Meu Deus do céu Nossa, que bicho nojento Boss fight, parceiro Oh my God Meu Deus, meu Deus Ah, ok, ok, os bichos explodem depois de um tempo Tá, a gente vai ter que pegar os padrões aqui dele, hein Ai, meu Deus, ai, meu Deus inimigo ficando mais forte não é bom, não Caramba, o bicho era um CT, agora do nada bicho... Parece uns robô, mano, para Ai, meu Deus Ai, caramba, tô achando que vai dar ruim, viu Eu acho que vai dar ruim, mano Eu acho que vai dar ruim, velho Não queria falar, não uh, Nossa, muito louco esse slow motion também, velho Tá ah, morre aí, ô, centopeia Que desgraça Olha, tem uns de novo aqui, ó Ah, mano, vamos pegar, né Peguei Ai, meu Deus Ai, ai, ai calma, calma Carrega, carrega Joga o bagulhinho, joga o bagulhinho. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai. Nossa senhora, eu tô com muita pouca vida, véi. Vai dar ruim, vai dar ruim. Vai dar ruim, guys. Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Ai, meu Deus, falta tão pouco, falta tão pouco, falta tão pouco. Ah, nem ferrando. Ah, nem fudendo. Ah, pelo amor de Deus, véi. Vocês viram a vida do bicho, véi. Vocês viram a vida do bicho, véi. Ah, não. Tá de vacilagem com a minha cara, véi. Olha aí, ó, upei uns níveis aí, beleza. Ah, mano, eu não tô... <risos> não tô tancando o que isso aconteceu, velho. O quê? Oh, ok, eu acho que eu entendi. Cada... Cada vez que você joga, é uma exploração diferente. Tipo, tudo que você coleta e tudo mais, você tá mantendo mesmo que na mesma vida. Se você perder, se volta tudo. Que merda!